Apesar da legislação brasileira não contemplar o termo etarismo como crime, tem sim consequências criminais. Atos de quem humilha, menospreza, discrimina alguém por qualquer motivo em razão da sua idade e que ainda propala informações depreciativas com atributos ligados à sua intelectualidade com a intenção de desacreditá-la na sociedade, em tese, caracterizam crimes contra a honra. E neste caso, poderíamos tipificar em tese em três tipos penais, que são os crimes de injúria e difamação, os crimes contra a honra tanto subjetiva quanto objetiva da vítima e também pelo crime de violência psicológica, que causa dano emocional à mulher mediante constrangimento e ridicularização. A faculdade, ela tem o dever de zelar por um ambiente acadêmico saudável de estudo e convívio. Medidas devem ser tomadas pela faculdade para coibir tais atos e principalmente para que não haja reincidência.